Salve galera! Aqui Tigrão de volta. Hoje vou falar de algo que a maioria dos brasileiros ama de paixão. Mas aí tem um grande problema se você sofre de ejaculação precoce. Se você é novo, talvez não saiba ainda. Eu às vezes ejaculava com um minuto. O começo de minha melhora se deu através de pequenos exercícios e principalmente através da alimentação. E a solução completa veio quando usei o que é ensinado em nosso guia. Mas o que os brasileiros amam e atrapalha você a é encontrar a solução da ejaculação precoce. Fique longe de churrascarias se você busca a solução para este problema. Colocamos juntos no pacote os bares, docerias e confeitarias. Carne vermelha, bebidas alcoólicas, doces e outras comidas pesadas podem colocar a saúde em risco de diversas maneiras. Se você é um dos que possuem fatores de risco, como doenças cardíacas, diabetes ou hipertensão, a tendência de a ejaculação precoce persistir é grande. Vou repetir, se você não entendeu. Ainda por cima, com o consumo desses alimentos, os integrantes dos grupos de risco ficam mais propensos a complicações. Uma dica importante sobre tratamento de ejaculação precoce é lembrar você que os alimentos não vão solucionar o problema, mas vão ajudar na causa. Prevenção, dieta equilibrada e exercícios não devem ser dispensados. Então era isso, afaste-se destes alimentos, se você quer curar sua ejaculação precoce. Mas se você quer fazer como eu fiz, o tigrão foda, e curar sua ejaculação em poucos dias, acesse nosso guia para finalizar a ejaculação precoce em poucos dias, link abaixo do vidro.